Você sabia? O primeiro turno das eleições será dia 7 de outubro e as urnas ficarão abertas das 8 às 17 horas. Confira outras dicas no aplicativo Guia do Voto. Baixe agora!